2023 começou com força total, filhão. Já divulgamos vagas no início do mês e hoje, última noite antes de partir para o Brasil, 11 horas e 24 minutos, vou mostrar para vocês agora, sem edição, porque eu realmente estou exausto hoje, uh, cinco oportunidades para você conseguir a sua job offer e vir morar aqui no Canadá. Então, bora lá, confere comigo. Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá. E estou cansado, mas estou extremamente feliz, hoje foi um dia muito especial, tive o prazer de... Recebi direct de pessoas que conseguiram um job offer. Ah, recebi uma família também ah, que veio do Brasil, está, chegou aqui no Canadá. Eu fiz serviço de housing para eles, foi muito bacana. Vocês olham lá no Insta, é, as palavras que eles falaram para a gente lá. É, dá muita força para a gente continuar. E a nossa missão é essa aqui, levar oportunidade e esperança para você que está assistindo. Então, se você não é inscrito, já aproveita, inscreva-se no canal. Porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá, e você que já é inscrito, já sabe, não vou falar muito alto, não por não acordar os vizinhos, esmaga o botão do like, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Então, sem mais delongas, eu vou bem direto ao assunto, porque eu tenho que finalizar minha mala ainda e tomar banho, para levantar às 5 horas da manhã, e a missão de hobby Offer continua, né? Então deixa eu compartilhar com vocês aqui, bora lá então? estão preparados pegue caneta e papel tá para anotar tudo depois vocês olhem com calma a descrição das vagas veja se você atende os requisitos você atendendo vou deixar todos os dados no final aqui para você fazer a sua aplicação vou tomar aqui um chazinho aqui porque senão eu não consigo garganta seca que eu tava gravando um outro vídeo também então bora lá pessoal preparados aí e se você não é da área de TI e tem um amigo tem um conhecido que tem essas características compartilhe esse vídeo com ele porque essa pode ser a oportunidade dele conseguir chegar aqui também bom a primeira vaga é de data engineer developer é, está entre os NOCs 2173 e 2174 beleza? As responsabilidades estão todas aqui, por isso que eu falei para vocês olharem com calma depois. Tá? Design, develop, support, production, grade, stream, machine, learning, pipeline, solution, including the areas of fast and efficient data process. Então, se você já é da área, você vai estar familiarizado com esses termos aí. Ó. Work closely with a data science, né? com ciência de dados. Drive the surrounding machine learning technology ecosystem support our products and workflows. Essas eram as suas responsabilidades. Analyze, scope. Então, está tudo bem explicadinho aqui. Key and support to build and support product. O que, que é requisitado para essa vaga, pessoal? Dois anos de experiência, tá? Conforme está falando ali, dois anos de experiência com Scalable, Data Process, Spark, Flink, Apache, Beam. Vocês que são da área, vocês sabem disso aí, eu não entendo nada disso. Há três anos de experiência developing, advancing, é, o Phyton, né? Ou Python Acho que é Phyton, né? Que eles falam, Python Using Object Oriented Techniques. Então, vocês que são da área também, têm a moral disso aí. A segunda profissão... Quality Assurance Analyst, NOC 2171. Então, se você é dessa área aí, não perca essa oportunidade, tá? Responsibilities, tá falando tudo direitinho que é que você precisa. Ali embaixo tá ali o REST, APIS, Web, App, User Interface, And Systems Life, Cycle, Cycle. Blue Wave, Blue Wave. Esses termos aí, cara, muito complicado para mim falar. Uh, develop automated testing tools for sunnet smoke testing beyond for a data-driving product line. Become the customer and form your own opinion for how things should work. Um, departamento, product management, EV charging. Então, vocês aqui entendem disso aí. Mais responsabilidades aqui também, tá? Então, dê uma lida com calma nisso aí para vocês entenderem exatamente se você faz esse tipo de serviço Aí hoje, atualmente, você tem essa experiência. Requerimentos, ó, requisições de 3 a 5 anos uh, de experiência. tá Aí ele fala sobre conhecimento de teste, de gerenciamento de software. Gira, confluence, essas paradas todas aí. Lá embaixo, Ability to Design, Develop and Execute Automation Scripts. Então, quem é dessa área aí? Aqui de novo fala do do Python aí, ou do Python aí, ou do Python, né? Terceira posição, back-end Cloud Software Developer. Também está entre esses NOCs aí, o 2173 e o NOC 2174. Você pode clicar nesses NOCs e você vai achar o NOC relacionado, tá? Porque pode ter uma subdivisão dos NOCs. Responsabilidades, aí está falando lá, arquiteto, design, developing... Tá um tal de Golang também. E o Piton novamente. Uh, Inteligência Artificial Infrastructure. Então, você já sabe isso também. Então, essas são as responsabilidades. Mais responsabilidades para isso aí, ó. Be the subject matter expert of your ownership area of the product. Uh, mentor less experienced team members. Analyze scope, review. Inestimate, estimar atividades de desenvolvimento, né? Requerimentos, pessoal. Três anos de experiência, tá? Uh, nessa parte de developing and delivering products. Três anos de experiência em Golang, Java, Scala. Três anos de experiência with object-oriented programming. Uh, experiência with database. Então, essas são as requisições para essa função aí. A quarta função está desse jeito lá, DevOps Specialist. Deve ser Develops né? Specialist, deve estar resumido aí. NOC 2173, NOC 2174 está entre esses NOCs aí, tá? As responsabilidades, está falando tudo direitinho para você ir. Be the prime of operation activities, design, develop. Está falando lá, contribute to estimation and schedule of DevOps and operation scope. Então, se você é dessa área, cai matando, filhão, cai matando, porque isso aí é para contratação já, tá? Não é para banco de dados, não. Já é para fazer as pessoas selecionar e entrevistar. Requisição, três anos de experiência. Uh, track record of rolling out, released to production with no customer visible downtime. IT, experience, operation, production. Uh, Linux, está falando alguma coisa de Linux. DB, Fellery, Region Ferry, Experience with Operation Microservice Cloud Architecture. Então, vocês que manjam. A quinta função, Technical Account Manager. O que, é que um Technical Account Manager tem de responsabilidade? Using the company's product portfolio to formulate technical solutions. Usar o portfólio de produtos para criar soluções uh, técnicas de solução para os clientes né aí tá falando understand entender de todos os hardware software e business então tem essa área completa aí tudo bonitinho explicadinho para vocês tá não vou ler tudo para não ser repetitivo que já tá aí então não quero que o vídeo fique longo quero que você foque em ler depois com calma e adaptar o seu resumir de acordo com as responsabilidades e com a experiência desejada aqui tá? aos oh, outros requerimentos de dois a três anos de experiência o outro também dois anos de experiência of selling complex high value enterprise software engagements dois anos with B2B sell né, experiência em vendas diretas um, previous demonstrated strong technical ability demonstrar habilidades técnicas né e fortes habilidades técnicas e ability to quickly learn Complex data drive matemática, complex environment é habilidades para aprender de forma rápida tá de, é, coisas complexas tá no ambiente de matemática, né? Digamos assim, de números, beleza? Bom, então, para todas as posições, tá? Atenção, IT degree. Você precisa de ter uma formação na área de IT, beleza? O nível de inglês é o CLB6, galera. CLB6, como que eu faço para aplicar, filhão? Bem tranquilo para você aplicar. Tome nota aí. Isso aqui vai ficar salvo. Depois você olha com calma o slide. Repete lá, esse vídeo na live. Estou tão louco, Já. Ó. Enviar o resumir e a cover letter, tá? Para info arroba kaihomesolution.com Assunto, NOC, você vai colocar o NOC, você vai colocar o título do trabalho e você vai colocar plus filhão. Essa é a referência que você tem que colocar no na descrição do seu e-mail, beleza? Deixa eu voltar aqui, para falar mais um detalhe. Como que isso será feito? Você vai enviar o seu resumir para esse endereço, né, que eu coloquei aqui, ó, de e-mail, na referência do assunto, você vai colocar o número do seu NOC, mais o título da sua função, que você está candidatando, que você tem experiência, mais escrito assim, filhão, tá? NOC mais a profissão, mais filhão, é isso que você tem que fazer. Então, esse... Resumir que você enviar, e essa sua cover letter vai cair direto na mão da pessoa que vai fazer a seleção dos resumir. Então, mais uma vez, isso aqui é muito importante. Não dê um Ctrl-C e um Ctrl-V. Faça uma cover letter colocando a sua personalidade, tá? Não adianta. Você pode pegar um template para você ter uma referência, mas quando a pessoa lê a sua cover letter, ela vai sentir a sua personalidade ali. Você escreveu de forma natural ou se você escreveu de forma robótica. E o seu resumir, a mesma coisa, né? Padrão canadense, bacana, explicando direitinho, colocando o seu background, a sua experiência, o que, que você né, resultou para a empresa que você trabalha de melhorias, né, os números os, o é alcançados. Então você precisa de destacar as suas habilidades e o seu diferencial. Beleza, pessoal? Então essas são as vagas de hoje, cinco vagas. Uh, eu vou deixar aqui no finalzinho agora também uh, para você assistir. Você vai ajudar bastante o canal, né? Mais uma vez, 11 horas e 36 minutos eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês porque foi um compromisso que eu assumi, uh, que eu iria colocar esse vídeo, liberar esse vídeo para vocês antes de ir para o Brasil ou dormir pouquíssimas horas. Então eu só quero que você me faça um favor, eu não sou de pedir isso não, mas eu quero que você assista esse vídeo que está aparecendo aqui e compartilhe ele para outras pessoas também, vai ajudar muito o canal, beleza? Então é isso aí, obrigado é, por vocês estarem aqui, obrigado por vocês continuarem persistindo e lutando, as oportunidades irão aparecer, tá? O videozinho está aparecendo aqui no final, assista, para você saber aonde que eu morei nos três primeiros anos que eu cheguei aqui no Canadá e foi lá que me deu a base para mim construir, né, uma reserva para eu adquirir a minha casa. Assiste aí e compartilhe com alguns amigos também, beleza? Deus abençoe vocês. Embarco amanhã e próximo vídeo te vejo no Brasil. Deus abençoe vocês como sempre. Um abraço. E não tem edição. Assista o vídeo aí, ó.